Olá, eu sou a professora Ana Lígia Miranda, responsável pela disciplina Psicologia e Educação. Eu sou licenciada em Pedagogia, mestre e doutora em Educação, especialista em docência com ênfase na Educação Básica. Desenvolvo pesquisas sobre formação de professores, processos cognitivos e tecnologias digitais. Sou professora adjunta no FMS, campus do Pantanal. Sobre a disciplina Psicologia e Educação, temos que as teorias da aprendizagem e do desenvolvimento humano apresenta uma contribuição importante na formação de professores. As diferentes bases epistemológicas elucidam a relação entre a aprendizagem e o desenvolvimento humano e as suas implicações nas práticas pedagógicas. Assim, o objeto de estudo da disciplina consiste nos conceitos básicos sobre psicologia e educação, considerando a trajetória histórica do campo, os princípios centrais sobre o desenvolvimento e aprendizagem e as contribuições para a prática docente em contexto escolar. Desejo bons estudos e até breve.